Os livros são organizados em níveis de AA a Z, de acordo com a complexidade das obras. Todos os níveis anteriores ao nível no qual o aluno está, ficam abertos. Os níveis posteriores ficam fechados. Para passar de nível, o aluno precisa completar 75% das atividades, como escutar, ler e fazer o jogo, da prateleira na qual se encontra. Exemplo. Se o aluno estiver na letra H, ele deve completar 75% das atividades da estante para liberar a letra I. Toda atividade finalizada fica com uma marcação verde no ícone.